Você quer entender no detalhe, como é que a gente bota uma estrutura em pé? De steel frame, como é que você pode fazer para acompanhar ou então executar sua obra de uma forma que vai ficar linda, maravilhosa, com aquela qualidade? É incrível! Então vem cá, me acompanha. Que esse é o da dama. Casa rasa! Casa rasa! Essa casa que a gente está fazendo aqui, em Armação de Mouros, Rio de Janeiro, no pé dessa montanha, com uma ventania, e de cara para o mar. Então, vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. primeiro passo para você fazer uma boa verticalização da sua estrutura steel botar ela toda em pé direitinho, é você ter uma boa base, um bom radier. Né? Muitas vezes, o um radier 100% nivelado não dá para fazer. Então, você tem que trabalhar, tipo assim, não é tolerância zero, mas é o melhor possível, não dá para a gente ter muitos desníveis. Isso por quê? um perfil de steel frame. Ele é completamente plano, ele é lisinho. Quando ele apoiar na base e a gente tiver ondulações, vai ficar frecha. E isso vai dificultar o seu prumo e vai dificultar a estabilidade da própria estrutura. Então, no caso, a gente fez o radier mais bonitinho que dava. E aí, não precisou de uma solução. Porque, normalmente, o que a gente faz quando o radier não fica bonitinho, direitinho, a gente precisa fazer um contra tá? Então, no caso, aqui a gente conseguiu fazer um radier show tá. e eliminei a necessidade de Agora, caso você não consiga botar ele lisinho, lisinho, assim, bonitinho, você vai precisar do comprar aqui, tá? Então, tem tudo ok, tem o rap ok, ele já tá curado, ele tá seguindo, você já pode começar a apoiar coisas nele, já pode começar a fazer um coragem nele. Vamos é o próximo passo. Vem cá que eu vou te mostrar. O próximo passo é você fazer isso aqui, ó marcação das paredes. Então, o que que acontece? Com o projeto estrutural, você com uma linha vai marcar onde as paredes vão, tá vendo? E é importante você ter laser nível tudo paredes para você fazer as estruturas 100% alinhadas e esquadrejadas. Então, a marcação normalmente precisa ser feita por um profissional, tá? Fez todas as marcações que eu desenho das paredes aqui. Agora você vai começar a botar as paredes aqui. que você a tá, tá muito cuidado aqui ó, com um o prumo da parede. Por quê? Muitas vezes você bota a base, mas lá em cima ela põe um pouco mais para o lado. Então, quando você vai conectando a estrutura, prumos e tá? são fatores fundamentais para a análise estar analisando o E exatamente por esse motivo. Não vai botar em pé e já vai sair o porão de cara. A gente vai fazer uma ancoragem provisória e ela é normalmente feita com bucho e parafuso. Olha só! Então, aqui ó, você consegue ver? A gente tem esse parafusinho amarelo. Esse é um parafuso que ele não pode ficar de eterno e essa estrutura não vai conseguir ficar muito com, com ele. Alinha tudo, apruma tudo e nivela, nivela a estrutura. Sai daqui, pô! Você não pode aparecer no vídeo, não, cara. Você vai ponteando com parafusos. E aqui, ó, um parafuso de Tá vendo? Então é esse parafuso aqui que a gente coloca como parafuso. Lembrando que eles são provisórios. Então você alinhou, esquadrejou, aprumou toda essa estrutura. A gente manda praticamente quase toda a verticalização. Importante, oh, precisa ter terminado, gente. Quase toda ela tá, não deixa para assim dizer, ah, pro meio esse vou fazer a sensação é permanente. Desse, não tá, Tem um carinho, grande parte da estrutura para tá? E aí sim, você vai começar a ancoragem definitiva. Essa coragem definitiva a gente faz com chumbadores, pode ser chumbador para bolt, já ch é chumbador químico, pode ser com o bolt. Precisa ser chumbador. Agora, qual modelo fica a critério do projetista de chupreco? Lembrando. E o chumbador ele sempre vai variar a vitela, comprimento, tá certo, e o um descaçamento entre os chumbadores de acordo com, com a sua carta do vento. Então, por exemplo, aqui que está vendo o vento, a gente vai usar a Mas tudo isso, foi é um calculista que está para Por quê? O vento, ele faz o arrancamento da estrutura. Então, a gente vai prestar. Usando um chumbador tipo para bolt, só que é aquele para -bolt que a cabeça do parafuso, a cabeça não é parafuso, ele é com arruela e porta separado, tá vendo? Então é esse chumbador que a gente está usando a gente furar concreto, por exemplo, aqui. A gente furaria aqui, colocaria ele com a chave, tudo tu, vai apertando. Nessa casa, garaca e tudo. É eu vou falar, nos próximos vídeos. eu vou estar falando sobre outros detalhes. Contra tipo, o meu canal, fazer fotos, o ponto, o, ponto, o, ponto, o, ajo, o que mais é que você quiser, aproveita e manda aqui nos comentários. você tá no vídeo, pessoal. Não deixa de botar o sininho, compartilhar com a gente, o dia vídeo é que tá pensando que não dá para conseguir o treino. Com esse tempo, E na frente, na praia. <risos> Grandes beijos, a gente se vê por aí. Te espero no próximo vídeo.